A gente tem essa visão aqui, ó, de frente da casa, que tá encerrado. A gente entra aqui na escadazinha, ó. Ela é a frente da casa, assim que você entra no portão. Como a casa é toda de madeira, faz muito frio, muito frio mesmo. que eu não sei o que é mas eu acho que eu vou de coisa aqui aí tem um banheiro aqui madeira certo é a casa toda de madeira até para limpar pois é, precisa de madeira galera aqui é a parte da entrada a parte da cozinha a gente andando mais para cá ó, se liga tem um espaço aqui deve estar tá um barulho muito grande por conta que ó mas a casa toda de madeira tem um campeão ali embaixo e aqui a galera, colocou, a galera colocou os carros aqui